às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal de nossa revista Reconexão Periferias. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. O programa de hoje recebe hoje a vereadora de São Carlos, Raquel Auxiliadora, que é professora da rede municipal e participa das promotoras legais populares, um coletivo feminista que atua no município. Ela é personagem da sessão da revista, é, que se chama Quando Novas Personagens Entram em Cena, está no seu primeiro mandato como vereadora. Então, boa tarde, Raquel. Tudo bem com você? Boa tarde, Rose. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do nosso mandato. Né? Parabéns ao Reconexões. Acompanho desde o começo um projeto fundamental da nossa Fundação Perseu Abramo. Então, Raquel, nós vamos começar aqui a nossa entrevista falando sobre os seus projetos do mandato. Você considera que está conseguindo cumprir os seus planos? Como tem sido isso para você? Sim, a gente, como professora, é, a gente aprende muito a planejar a aula, né? Então, planejamento para a gente é fundamental. Desde o início do mandato, a gente tem realizado planejamentos semestrais é, porque a gente acredita que, que são momentos importantes de avaliação do que fizemos, de, de realinhamento do que queremos fazer e determinar essas metas. Né? Isso é, é fundamental ter essa organização em um mandato que parece que é longo, mas quatro anos passa rapidinho. Então a gente tem que ter muito foco no nosso trabalho, então a gente tem, tem cumprindo a, vem cumprindo a risca é, o, o nosso planejamento que tem a ver, principalmente, com os princípios do nosso mandato, um mandato que, que quer é, ter a marca petista, né, do, do modo petista de legislar né, nas câmaras municipais. E qual é a prioridade do seu mandato? A gente tem três palavrinhas é, que, para a gente, é fundamental, é, que que está no, no slogan do mandato, e que para a gente são palavras fundamentais do modo petista de legislar, inclusive, que é o participativo, democrático e popular. E a gente pensa muito em como colocar essas, essas três palavras em prática, né? para elas não ficarem soltas no ar. Então, como que a gente faz um mandato popular que dialogue com todas as pessoas, principalmente né, pessoas que estão, né, é, não, não estão no meio político, que estão à margem da sociedade. Então, então como, a gente, como a gente faz um mandato que dialogue e que seja popular? Como a gente faz um mandato democrático com as pautas principais né, do PT e, do, e, e da minha trajetória política que fez com que eu fosse eleita e participativo, junto com as pessoas, de verdade, né? É, não só é, no, no papel, como que as pessoas podem participar do dia a dia do nosso mandato. Então, isso a gente fez é, como uma metodologia de trabalho. Né? Todos os dias a gente tem método para alcançar essas três palavrinhas que para a gente são fundamentais, porque elas precisam estar no nosso dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, isso para a gente tá com prioridade, para inclusive trabalhar as pautas temáticas, né, que que tem a ver muito também com a minha trajetória de vida, e de militância, principalmente. Entendi. E quando você iniciou essa carreira, por que é que você pensou em ser parlamentar? É, acho que aí eu tenho que contar minha vida, um pouquinho, né? Isso, justamente. É, porque é, política, para mim, é uma coisa que vem de casa, né, meu pai fundador do PT então sempre colocou a política como algo fundamental das nossas vidas que fazia parte do nosso dia a dia então né sempre fui na, no dia da eleição votar com meu pai com a bandeira do PT nas costas né isso é, é, sempre teve presente na minha trajetória e aí quando, ainda no movimento secundarista, fiz parte do Grêmio, me filiei, tirei o título de eleitor é, com 16 anos para me filiar ao PT, né, então desde os 16 anos é, participo ativamente de todas as instâncias partidárias, sempre presente na vida do partido. É, então aí fui na universidade, fui do movimento estudantil, né, do DCE, do CEAS, sempre participei da vida né, do movimento estudantil. E depois de formada como professora, é, também atuo na defesa dos servidores públicos, né, aqui da cidade de São Carlos, no nosso sindicato municipal, que é o sindespam E por ser mulher, né, toda essa trajetória sempre está permeada pelo movimento feminista. Então, desde sempre militando no movimento, em especial aqui em São Carlos, é, a gente, eu fundei né, e faço parte até hoje das Promotoras Legais, que é um movimento nacional de, de feminista, de defesa dos nossos direitos, de promoção das leis de maneira popular. É, então, esses eixos, né, educação, movimento feminista, a defesa dos servidores públicos, né, da... É, é, em especial dos servidores municipais, permeiam nossa vida aqui no mandato cotidianamente. Né? Então, foram eixos que a gente foi trabalhando na vida e, e na militância juntos. Né? E, e virar vereadora foi, na verdade, consequência dessa luta. Não era para mim um sonho, não era uma meta. Né? Eu digo que militar, eu, eu milito todos os momentos da minha vida, não consigo ver minha vida sem a militância política, independente do espaço que eu tiver. E os coletivos que eu fiz parte, essa trajetória, me levaram a esse espaço, né? é, me levaram à necessidade de ocupar esse, esse lugar, que é tão importante para as lutas sociais, que é a luta institucional dentro do parlamento, né? É, mas que, que é isso, ela, ela é fruto dessa militância, né? dessa história de vida, e, que, e é isso que me leva, independente do espaço onde eu estiver. Muito importante todos esses eixos que você mencionou, né e principalmente agora né, que o Brasil viveu um período tão triste, que os servidores são tão atacados, que as mulheres também são tão atacadas, e seus direitos, é muito interessante tudo isso que você falou. E quando você pensa assim, nos seus projetos, no seu mandato, você tem enfrentado dificuldades? Quais são os setores que te apoiam? Quais os setores que se opõem ao que você tem feito? Sim, claro, a gente, nós aqui em São Carlos, somos um, um mandato de oposição ao governo municipal. Né? Nós disputamos a eleição em 2020 com um projeto petista que já foi. Inclusive, é, muito vitorioso em São Carlos. Os melhores governos da cidade de São Carlos foram governos petistas. Então, a gente apresentou esse projeto na eleição, por isso a gente mantém né, como um governo de, de um mandato de oposição ao governo municipal. Isso, e só por isso a gente já tem muitas é, é, dificuldades porque somos uma bancada de oposição muito pequena na Câmara, né? o governo sempre tem a maioria, né? então, alguns projetos a gente sente dificuldade de, de encaminhar, infelizmente, é, acompanhados pelo mesmo processo que nacionalmente a gente vive, né? Então, tudo que é avanço nos direitos das mulheres, por exemplo, a gente tem algumas dificuldades, infelizmente, né, a palavra gênero virou um palavrão, uma coisa que não pode se dizer, né, que é, é, às vezes um projeto meu que eu não coloque a palavra gênero passa, se eu coloco o gênero tem dificuldade que é uma ignorância né, que foi construída né? Na, nos últimos anos, né, da ideologia de gênero que, que embaça os olhos de todo mundo e que eles não conseguem enxergar o que a gente realmente está querendo fazer né, que é defender os direitos das mulheres né, é, é, por essa perspectiva de gênero então esse é um embate né a gente também teve alguns embates é, em algumas áreas que permeiam o nosso mandato também como a cultura né onde sofri violência política de gênero de um vereador porque estava atuando na minha na minha obrigação parlamentar que é fiscalizar o poder é, executivo então estava fiscalizando uma licitação na área da cultura e o vereador, né, que tem envolvimento na, na questão, é, mandou me aquietar, que a vereadora precisa se aquietar, um claro, né, mais uma clara demonstração da violência política de gênero que todas as nossas companheiras mulheres sofrem é, na política. Então isso, para a gente, é, são embates cotidianos né, de um governo municipal, muito ruim na cidade de São Carlos, que vem terceirizando o serviço público a todo momento, é, é, precarizando né, o serviço público e a população mais carente que sofre, mas ao mesmo tempo, como a gente tem esses princípios de ser um mandato democrático, popular e participativo, estar junto com as pessoas nos fortalece muito. Então, quando a gente faz um requerimento, ele não é atendido, mas a gente compartilha isso com as pessoas... Elas compreendem o papel do vereador, o papel do executivo, quem que não está cumprindo o seu papel, no caso, o executivo. E isso, para a gente, é fundamental, porque isso é educação política. A gente compartilhar o que é o um mandato com as pessoas. E quando elas entendem, elas nos apoiam, né? elas nos respeitam, elas fazem parte do mandato. Né? Então, é, esse retorno de estar junto com as pessoas, para a gente, é fundamental. Né, porque é uma, é, é uma educação política que a gente precisa muito no nosso país, onde né, foi tão demonizada a política, inclusive. Então, é, trazer as pessoas para essa arena, para fazerem parte das decisões do mandato, para a gente é, ter tido um resultado fantástico, né, e, e nos dar muita energia, inclusive, para enfrentar né, todos os desafios. E, assim, em comparação com parlamentares mais experientes, que tem, já tiveram outros mandatos, você vê alguma inovação no seu projeto? E que novidade seria essa? Sim, a gente tem tido algumas ações, é, para a gente, fundamentais de garantia de participação popular no mandato. Então, é, logo no início, a gente criou o Conselho Popular do Mandato, que é formado com as pessoas que estão com a gente desde, né, da campanha, da elaboração desse projeto de mandato e de pessoas que foram entrando ao longo do, do período. É um conselho aberto, né, que qualquer um pode ingressar, é, dar sua colaboração e que dá as linhas fundamentais do mandato. Realiza é, as avaliações, o planejamento, os pontos, né, é, é, fundamentais de decisão, então, o um Conselho que faz parte. E o Conselho determinou é, mecanismos de participação popular né, com as cidades de São Carlos como um todo. E aí destaco duas ações que tivemos, que para a gente foi muito, muito interessante. Primeiro é a destinação das emendas parlamentares. Né? É, as emendas parlamentares a gente está vendo no Congresso Nacional, orçamento secreto, como elas podem ser usadas para o mal da política para corrupção, para compra de voto, né, para tudo que a gente não concorda na política, inclusive. Então, a gente tinha muita preocupação de como fazer é, que as emendas fossem, tivessem a responsabilidade pública que precisa, porque é dinheiro público. Então, a gente abriu um processo né, é, participativo de escolha das emendas que começa com a, a, a abertura para qualquer entidade e até setores do poder público, enviarem os projetos, porque aqui em São Carlos, como em outras cidades, essa solicitação da emenda, ela acaba sendo algo muito da troca de favor, né? do, do, do solicitante vir, sentar na frente do vereador, pedir, e o vereador pedir outra coisa, e fazer acordos, muitas vezes, né, é, é, que não são morais. Então, é, a gente quis quebrar essa lógica. Então, as pessoas não precisam vir conversar comigo para solicitar uma emenda. Então, elas têm um prazo de inscrição de tal dia a tal dia, envia os seus projetos. Mas tem que ser popular, porque nem todo mundo consegue sentar e escrever um projeto todo detalhado. A gente não tem tempo, inclusive, para isso. Então, a gente quer uma, uma coisa simples que qualquer pessoa possa sentar e escrever. Tem que escrever, porque a gente precisa de documentação mas de uma maneira muito simples, de fácil acesso a qualquer pessoa. né? É, e depois a gente faz, democraticamente, uma apresentação pública desses projetos. Então a gente faz uma plenária onde a defesa dos projetos é pública, não é para vereadora. Então todos os, as entidades, os, os órgãos do, da, da prefeitura participam dessa plenária apresentando o projeto. Detalhe importante, é, a gente conseguiu, com isso, criar redes de solidariedade entre os projetos. Muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece na cidade, então rolou muito isso. Nossa, não sabia que tinha esse projeto, que bacana, tem a ver com o meu, vamos fazer uma parceria, né? Então, de criar essas redes. E aí o Conselho Popular do Mandato faz a avaliação dos projetos e escolhe os projetos a serem contemplados sempre com transparência, né? publicando nas nossas redes todo o recurso para quem a gente destinou, para qual entidade. É, a gente acompanha a execução das emendas publicamente né? para dar esse, essa transparência é, no recurso público. Uma outra ação que foi interessante para a gente, é, que também tem a ver com como as coisas aconteciam e como a gente pode ressignificar algumas, foi é, dar nome de rua, né? tem esse, esse, é, esse senso comum que vereador só dá nome de rua, né? e de fato é um projeto de lei que é de prerrogativa do legislativo, mas a gente disse, como que a gente pode fazer isso junto com as pessoas, então também, é, nós tínhamos direito aqui na cidade de dar nome para duas ruas em um novo residencial então a gente abriu é, para para indicação pública então qualquer pessoa podia indicar o um nome de uma pessoa para receber essa homenagem mas claro, nós temos lado né? nós não estamos não, não aqui para ser neutro não nós temos um lado político na história então a gente queria sim homenagear mulheres pessoas negras, né? pessoas LGBTQIA+, né? pessoas trans. Então, é, a gente é, fez esse, esse critério de, de seleção para esses nomes. Né? Então, dando um exemplo claro, né? um, é, veio uma indicação de um policial homem que matou, inclusive, uma pessoa em São Carlos. Não, essa pessoa a gente não vai homenagear isso é um critério político nosso né é, então a gente fez uma seleção dos nomes indicados e dentro desses critérios é, selecionamos oito mulheres né a maioria negras que que foram para votação popular né? e as duas mais votadas foram as, os nomes de rua que a gente homenageou e aí tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala que as pessoas não gostam de política, às vezes é porque elas não são convidadas a participar do processo político. E a gente teve um retorno fantástico da votação do nome de rua. Mais de 700 pessoas votaram, né, participaram, as famílias se engajaram na campanha para receber a homenagem às suas pessoas queridas. Né? Então, foi um processo muito legal que mobilizou eu recebi convite para votar no Nome de Rua, porque as pessoas se mobilizaram muito para participar. E isso é muito, foi muito bacana. Né? E a gente, é, inclusive, teve oportunidade de conhecer histórias de mulheres negras que, que, que estavam invisibilizadas, que a gente não conhecia, que fizeram trabalhos sociais na cidade e que foram as, as homenageadas no Nome de Rua. Então, é, que foi um processo muito mais... É, construtivo, do que se eu sozinha escolhesse os nomes. Né? Então, acho que foram duas iniciativas muito bacanas que a gente teve, de participação popular. Nossa, maravilhosas mesmo. São iniciativas que quebram paradigmas, que ajudam é. a recontar a história do Brasil, né? com tantas pessoas importantes apagadas. Muito interessante mesmo e muito é. inovador. É, e eu gostaria também de pedir para você... Contar pra gente algum episódio recente que tenha sido marcante para você, Ai, do lado ruim e do lado bom, né? É, exatamente. <risos> infelizmente, é, infelizmente, a gente é, às vezes tem histórias tristes, né? Que nos marcam. E recentemente, acho que uma que me marcou muito foi a aprovação de um projeto de lei que a gente teve aqui. De, do dia municipal dos CACs, atiradores, caçadores, né, é, que infelizmente foi um projeto de lei colocado no Brasil todo, nós acompanhamos né, isso, e foi muito triste é, para a gente que, que tem... tem é, na, na, na cidade de São Carlos, né, para quem não conhece São Carlos, é uma cidade é, com duas universidades públicas, mais uma grande universidade particular. É uma cidade muito conhecida pelos seus educadores, como uma cidade da ciência e da tecnologia. Então, uma cidade que tem em sua vocação a educação. E aí a gente vê sendo aprovado um projeto que é, homenageia a morte, homenageia um objeto, que são as armas, que só visam matar, e a gente sabe quem morre no Brasil, né? vítimas de arma, é, de fogo. Então, é, ver o plenário da Câmara completamente lotado de caques que estavam ali defendendo o direito de matar, para mim foi muito impactante, muito impactante. Foi algo que, que faz a gente parar para pensar em que rumo a humanidade está indo, né? para que lado a gente está caminhando na humanidade, porque os dias, quando a gente tem esses dias de comemoração, são dias para a gente comemorar, para a gente exaltar algo, para a gente refletir sobre aquilo. E aí a gente exaltar as armas, né? o ato de matar, porque a arma só serve para isso, né? é, foi muito, muito impactante para mim. Né? E a gente teve... É, é, nós defendemos é óbvio o contrário ao projeto mas né perdemos e, e mas esse só é, é não só a perda né, perdeu a aprovação do projeto mas a mobilização das pessoas em torno desse tema né por mais que né depois de quatro anos do bolsonaro que a gente viu tudo que viu ainda nos choca e eu acho que tem que chocar né a gente não pode naturalizar isso então, foi, acho que foi algo recentemente que que me marcou muito. Que horror. Realmente não se pode naturalizar. É, nós estamos aqui chegando já ao final do nosso programa, então eu vou fazer uma última pergunta para você. E gostaria que você falasse também coisas que nós não abordamos, que você considera importantes. É, e a minha última é, pergunta é, o que você diria para alguém que está pensando em iniciar na carreira política? Algum jovem que queira começar? na carreira política primeiro que vale a pena <risos> que vale a pena é duro é tem dia que a gente chora que a gente se desespera que a gente fala assim por que, que eu entrei nisso mas quando a gente olha as transformações sociais que é possível fazer pela política a gente vê que vale a pena né e pensar que a política não é só estar aqui como vereadora é a nossa atuação dentro da nossa casa, né? com os nossos familiares, é a nossa atuação junto aos nossos amigos. Né? É como a gente se coloca no mundo e em prol do que a gente se coloca no mundo. Esse mundo está muito feio, e não é de hoje que ele está muito feio. E se a gente não tivesse essa, essa, esse olhar e entender que a gente pode sim mudar o mundo, e a gente muda, e não estou falando de grandes evoluções, não. Estou falando daquelas que estão dentro da gente. Então, jovem, mude a si primeiro, olhe para você e veja o que você quer. Paulo Freire fala muito isso, que para a gente educar, a gente tem que se educar-se. Então, a gente tem que começar a se educando né? é, e transformando o nosso redor. E isso vai naturalmente te levar para onde você vai ser feliz e onde você vai... vai conseguir atuar da maneira melhor para você. Né? Acho que nenhum lugar é mais do que ou menos. A gente, às vezes, tem isso na política. A gente acha que quem está lá, né, aparecendo, sendo candidato, aquele é mais importante. Né? E, e hoje eu vejo, inclusive, como vereadora, como a assessoria é importante. Né? Se não fossem as minhas duas assessoras, gente, eu não seria nada. Então, às vezes... É, a gente pode ajudar muito na transformação social sendo um assessor parlamentar, né, estando lá na base no movimento social, né, é, estando no sindicato, né? militando dentro do partido político que é tão necessário também. Então, é, quando a gente se joga no mundo a gente vai vai ver aonde você vai se encaixar e onde você vai ser mais feliz e onde você vai conseguir fazer maior transformação social. Que é isso. Né? ao fim, que, que, que, que importa. Né? Bom, eu agradeço muitíssimo por você ter aberto um espaço na sua agenda, nesse período que está tão corrido para todo mundo ter aceitado o ó convite. fazendo campanha, gente. <risos> agradeço também a todo mundo que nos acompanhou aqui no programa Reconexão Periferias até agora, e o nosso programa fica por aqui. Boa tarde e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Tchau.